E hoje estou aqui para falar sobre a acessibilidade urbana. Todo mundo sabe que a acessibilidade é muito importante, não só para deficientes, mas também para idosos, para gestantes e para outras pessoas que têm mobilidade reduzida. E isso não é diferente na cidade. Toda cidade deve ter mobilidade urbana. É, toda cidade deve ter acessibilidade urbana. Mas o que eu vejo aqui é não existe acessibilidade urbana no Brasil. A acessibilidade urbana tem normas que precisam ser seguidas pelos municípios e o que eu vejo nas ruas é totalmente ao contrário disso. Parece que eles não estudam é, a norma de acessibilidade para fazer rampas, para fazer meio fios o que é ridículo. Isso para mim é um descaso com uma pessoa com deficiência. Na minha cidade, por exemplo, existem meio-fios altos pra caramba que não dá nem pra subir. Imagina um cadeirante tentando subir esses meios fios que não tem nem rampa no meu fio. Quando tem rampa, alguém estaciona na rampa, o que é um descaso também com a pessoa com deficiência. Existem também vagas para deficientes e morros. Há um tempo atrás existia uma vaga de estacionamento PCD no, no morro E todo mundo sabe que no morro é muito complicado para uma pessoa com deficiência estacionar Estacionar E certo dia eu fui estacionar no morro eu consultei para-choque trazer um, um carro de trás E aí só assim eles mudaram a, o, o, o estacionamento para o lugar correto que não é o morro Existem coisas dentro da prefeitura dentro da Câmara de Vereadores que deveriam cuidar disso deveriam cuidar de acessibilidade urbana mas eles vão tão nem aí para a população eles só querem o voto deles e deu tá tudo ok e as pessoas que precisam que se fodam entendeu ainda continuando com os meus fios é, e ainda continuando com meus fios se você for para Miami, para Tóquio para esses países desenvolvidos você vai ver que não existem meus fios facilita muito para pessoas de pessoa com, defici com, com deficiência se, se locomover pela cidade. Outra coisa que me incomoda muito em acessibilidade urbana é, é como, são tratar, tra, tá, como são tratados os pisos táteis, é, aqueles pisos cheios de bolinhos vermelhos que se botam, que se põem para pessoa com deficiência visual. É, saber aonde está indo e não se perder, é um descaso porque eu vejo que esses pisos táteis por desconhecimento de arquitetos, é, desconhecimento de engenheiros, é, são usados em abundância e são usados como enfeites para enfeitar uma cidade e não para facilitar a locomoção de uma pessoa com deficiência visual. Falando nas ruas também e deficiência visual, na minha cidade na minha cidade, na cidade vizinha, que se em não se ouve falar, não se vê, não se ouve em, nos semáforos é, algum som sonoro que ajude a pessoa com deficiência visual a atravessar a rua quando pode se atravessar. Eu não vejo isso, isso é uma das coisas que as cidades poderiam fazer, as cidades poderiam fazer, mas elas não fazem. Ou seja, a pessoa com deficiência está na última lista de prioridade de prefeito, de vereadores e quem quer que seja. A verdade é que eles não estão nem aí, eles nunca fazem nada pela população, pelo seu município, eles cagam para que voto neles. A verdade é que eles não estão nem aí para você, eles usam a persuasão deles só para conseguir seu voto, enche você de mentira e você acaba acreditando nisso e eles ganham voto porque você compra os votos dele por pouca coisa, por migalhas e, e, e eu acho que a gente tem que bater nessa tecla que é decente, que é decente porque a mobilidade serve para todo mundo, serve para mim que sou, para os homilés, serve para um cadeirante serve para um, uma pessoa que tem deficiência visual, serve para uma gestante que é uma pessoa sem deficiência, isso serve para o idoso também, é, é para todo mundo, entendeu? Não é só para mim, eu estou aqui falando isso, e é isso, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. E como é a acessibilidade a acessibilidade urbana na sua cidade? E o que que você tem passado com a acessibilidade urbana na sua cidade para mim saber? Quão grave isso é? é curte esse vídeo. Compartilhe nas redes sociais, vai ajudar muito esse canal. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações novas cada vez que eu lançar um vídeo novo. Me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo no vídeo. Até mais!